Beleza, cambada. Continuando a série lá do debate sobre pior vídeo, ou a pior história que eu já vi sobre Linux até hoje, tá? Tá, a próxima parte que eu quero debater é sobre bugs no Linux. Que ele disse o seguinte no vídeo dele, que existe muita reclamação de que os bugs no Linux não são corrigidos. Os programas são totalmente reescritos e os bugs ficam lá pra trás. Eu não entendi essa parte de os bugs ficam pra trás. Eu vou debater, mas deixa eu continuar aqui. Não diz ele que isso acontece até no pfSense, que ele fez toda a configuração do servidor pfSense, atualizou e perdeu tudo. É, na época do Unix, como se Unix não existisse mais, né, e Unix, existia, sistemas operacionais em Unix, quando se tinha os bugs e reports, as pessoas pegavam aquilo e corrigiam. E no Linux isso não acontece. As pessoas esperam os programas serem totalmente reescritos. Tá bom. Então eu vou debater com vocês just the last few years, our collaborative projects have generated over 68 million lines of code contributed by thousands of developers from over 500 companies. That's work that would take a thousand developers around 24 years to replicate. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. Eight out of ten financial trades are powered by Linux. Nine out of ten of the world's supercomputers run Linux, Google, Twitter, Facebook, and Amazon, are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively, across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace? Just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every two to three months. Se this to years for competing operating systems. Vocês nesse vídeo agora? Mais de 8 mil desenvolvedores de 800 empresas já contribuíram para o Kernel. Agora, repara isso aqui do meu blog, que foi uma notícia que teve na Linux Foundation, né? E eu resolvi publicar essa, essa informação aqui de como você faz para participar de projetos open source na seção 1. E lá está descrito o seguinte, que desde 2005, porque esse vídeo que eu mostrei já é de um ou dois anos atrás, então assim, eles atualizam essas informações. Que desde 2005, mais de 13.500 desenvolvedores de mais de 1.300 empresas diferentes já contribuíram para o kernel. E esse é um único projeto. Então fica meio estranho dizer assim que os bugs no Linux não são corrigidos. Pô, se mais de 1.300 empresas envolvidas estão trabalhando nele... Tanto que assim, se você for no site da Linux Foundation mesmo Aqui tem na parte de membros que galera, se vocês forem ficar descendo isso aqui Você pega o mouse e faz o scroll down Chega a cansar o dedo de tanta empresa está envolvida no desenvolvimento dele Então fica difícil afirmar que Linux não, é, os bugs no Linux não são corrigidos E ó, eu falo por experiência própria eu, Na verdade eu odeio esse negócio de experiência própria Mas isso aí qualquer um pode comentar aqui Quem já trabalhou em empresas com Linux sabe disso, que os bugs no Linux são corrigidos muito mais rápido do que qualquer outro sistema operacional não é puxando saco de Linux, isso acontece mesmo tá, aí tem até a pergunta, ó antes disso, continuando, repara essas informações aqui no próprio site da Linux Foundation que é descrito mesmo, é que Linux é o sistema operacional mais utilizado tipo em 95% dos top 1 milhão de domínios mais de 80% de novos smartphones são vendidos utilizando Linux o Android, isso é, a kernel Linux. Aliás, eu ainda vou debater, eu já tenho um vídeo sobre Android aqui e eu vou debater de novo, tá? Que muita gente fica especulando sobre o Android aí. Na lista dos top 500 supercomputadores, 99% dos supercomputadores rodam Linux. As bolsas de valores, por exemplo, da New York Stock Exchange, Nasdaq, da London Exchange e Tokyo Stock Exchange usam Linux. Mais de 75% da nuvem utiliza Linux. E Linux é utilizado nos maiores e-commerces do mundo, como Amazon, eBay, PayPal, Walmart e outros. Eu já trabalhei em três e-commerces, na verdade quatro, e os quatro utilizam Linux. Isso eu posso garantir pra você. Um deles eu lembro que utiliza FreeBSD. Uma parte deles utiliza FreeBSD, a maior parte deles utiliza. Aquilo lá, na verdade, é um ambiente muito misto. Então nós tínhamos Linux, AIX, HP Ux, FreeBSD e Solaris. Então tá, aí entra a minha pergunta. Se Linux não é corrigido, os bugs do Linux não são corrigidos Pra que, que tudo isso de empresa ia utilizar Linux? Aí você para pra pensar Pô, 75% da nuvem utiliza Linux Você vai comprometer 75% da nuvem do mundo Da computação em nuvem Com o sistema operacional que os bugs não são corrigidos Tipo as bolsas de valores 99% dos supercomputadores utilizam Linux um sistema operacional bugado Inteligente esse aí, esperto, né? Tipo, qual que é o sentido lógico disso? Ah, na época do Unix tinha os bugs reports, eles corrigiam no Linux isso não acontece. <risos> Galera, vou fazer uma coisa aqui, pedir um favor para todo mundo. Se inscreva no mailing list de, de qualquer programa open source, não sei. Do próprio Linux mesmo, que é difícil, existem várias listas de mailing list do Linux. Vocês vão ver os bugs reports acontecendo lá. E a velocidade com que os bugs são corrigidos Sabe o que, que me intriga mesmo? É que teve uma parte aqui que até anotei Ele faz uh, uma crítica falando assim Ah, é... Ele criticando o usuário de Linux Ah, eu não gosto desse negócio de Windows Update Meu negócio é Slakeware Slakeware Slakeware? A pronúncia é Slackware, caramba Tipo, não inventa a pronúncia Ah, Slakeware apt-get ap update ah, meu negócio é Ubuntu, apt-get-upgrade Quer dizer, o cara conhece o comando apt Conhece a questão de update-upgrade E vem falar que bugs não são corrigidos é, é tipo assim, pra que serve upgrade mesmo? É atualização, pra que servem atualizações? Um dos fatores é exatamente correção de bugs, né? Vamos colaborar aí, então é o seguinte galera É... Ó, dando um exemplo então é... Eu lembro que houve um bug no Linux Na verdade foi no X que o X, inclusive, é outro, outro ponto que eu vou debater. Houve um bug no X que era mais ou menos assim: Você travava a sua tela, aí você dava Ctrl-Ponto, você desbloqueava a sua tela sem precisar de login sem senha. Eu fui tentar fazer, né? Pô, acabaram de publicar a notícia, eu fui tentar fazer, já não funcionava mais. Por quê? Eu tive uma atualização acho que 15 minutos antes de publicar essa notícia. E eu fiquei pensando, caramba, tipo. Galera, isso é muito comum acontecer em Linux, você vê uma notícia assim, ah, tem um tal bug no Linux, o que acontece já foi corrigido Quando publica uma notícia é porque já foi corrigido, tipo, é muito rápido as atualizações acontecerem no Linux, né, tipo, descobre um bug e já corrige Quando publica alguma coisa, fala assim, ó, encontramos o um bug e tá aqui a correção, é muito rápido Deixa eu dar um outro exemplo, o Shellshock mesmo comprometeu, se bem que, tipo, já utilizava SSH, mas... Até publiquei no vídeo sobre os SH em que assim quem estava utilizando não teve problema com isso. E nem com o Fish. Estava usando o Fish não aconteceu isso. Quem utilizava o Bash, acontecia. Só que quando publicaram essa notícia, já estava o patch lá para várias distribuições diferentes. Aí entra aquela outra. Teve um bug no Windows que o Google ameaçou publicar. Deu 10 dias para o, a Microsoft corrigir. A Microsoft ficou até atacada com, com o Google. <risos> Ela chegou a filmar, mas pô, no último você deu 90 dias pra gente. Esse você só vai dar 10. <risos> Entendeu? Então tá, agora vem pra outra parte aqui. Uh, que isso acontece no PF Sense. Galera, tem alguém que usa PF Sense? Pode comentar? Quem estiver assistindo pode comentar? Que galera, olha, eu acho difícil isso acontecer no PF Sense. Se aconteceu, é, é muita coisa de novato. Porque, assim, você não atualiza o seu servidor diretamente Você atualiza um ambiente de teste Dando certo, você atualiza o seu servidor Ah, mas não tem um lá pra eu poder fazer um teste Então não atualiza, caramba, fecha as portas do firewall de acesso externo que não se deve E, e meu, tenta trabalhar do jeito mais seguro possível Mas, ó, honestamente eu acho um pouco difícil acontecer com o PFSense, viu galera, eu acho uns Sistemas mais parrudos para esse tipo de serviço Existe o IPFire Mas ele, ele é tão bom quanto, mas... É que o suporte dele, você contratar suporte do PFSense eu acho melhor do que do IPFire O IPFire é uma versão parecida A diferença é que o PFSense é um FreeBSD E o IPFire é uma versão de Linux que é desenvolvido na Alemanha Foi um dos primeiros projetos open source que eu já participei Tá, agora na questão de programas re-inscritos que ele escreve aqui Esse é o seguinte né bom, relendo os programas são totalmente reescritos e os bugs ficam lá para trás é assim galera, ficar para trás é que são removidos, então tá certo os bugs são removidos mesmo mas o que, que eu entendi que eles disse que os programas são reescritos e os programas ficam lá para trás eu entendi mais ou menos assim que eles reescrevem o programa do zero e reescrevem também os bugs tipo... só tem duas opções ou você é muito bom, ou você é muito ruim para você reescrever um programa totalmente no zero e reescrever o um bug também. Os bugs, né? Tipo... Que lógico isso! Ou, na verdade, você é um script kid, você copiou e colou. Você não reescreveu programa nenhum. E, aliás, a atualização do Windows, questão de copiar e colar, isso é uma atualização recente. Deve ter uns 3 anos que corrigiram isso. O bug estava lá uns 20, 25 anos lá, lá no sistema operacional. Mas, galera... Programas reescritos do zero São totalmente reescritos Isso acontece em qualquer sistema operacional Isso aconteceu com o MacOS, isso acontece com o Windows Não é só do Linux que isso acontece não Os programas são reescritos, Sem programas são reescritos sim O firewall do Linux foi um reescrito totalmente do zero Mas tem-se um motivo do porquê Isso é uma análise de desenvolvimento O MacOS que vocês conhecem hoje não é o MacOS O MacOS morreu Na verdade o que aconteceu? era mais viável reescrever o sistema operacional todo do zero do que corrigir os bugs dele que foi o que aconteceu com o macOS só que o tempo era muito curto, já tinham definido, tá, vão reescrever o sistema operacional do zero ao invés de corrigir os bugs como o tempo era muito curto, faltava seis meses a Apple faria, eles compraram o sistema operacional da empresa Next Inc que era a empresa fundada pelo Steve Jobs e foi onde reimplementaram, tipo, pegaram o, o Next OS ou Next Step, e só trocaram. A interface gráfica que você está vendo é do macOS, e o sistema de arquivos dele também. Mas o sistema operacional que está rodando lá atrás é o Next, não o macOS. O macOS literalmente morreu. Isso aconteceu com a internet, todas as coisas foram sendo trocadas, isso acontece com hardware, acontece com um monte de coisas. Tipo, não é uma coisa exclusiva do Linux, os programas são todos reescritos, mas, meu, convenhamos, reescrever o programa é totalmente do zero. Isso reescrever o bugs é bom pra caramba, hein? Então, galera, eu quero finalizar aqui o seguinte: é... eu não tô falando que Linux não tem bugs. Lógico que tem. Até o Aprígio Simões naquele Unix Lowdown, ele até falou uma coisa que é verdade: você baixa o kernel hoje. Você vai configurar ele? Tem programas tem que estão experimentais, fica por sua conta e risco usar, eles ainda não estão bons. Tem uns que eles não aconselham usar ainda, e tem um monte de coisa, galera. Bugs a gente recebe atualizações, aquilo é correção de bugs, melhoria na estabilidade, no desempenho, envolve um monte de coisa. Mas tá, Linux, gente, não é que ele não tem bugs. Mas afirmar que os bugs no Linux não são corrigidos tem que ser um idiota pra falar isso. Beleza, então eu fico aqui até o próximo vídeo, um abraço e falou. Back in 1991, Linus Torvalds had this same choice. He chose collaboration, and it resulted in Linux, the most successful open source project in history. But what Linus didn't realize was that he was also unlocking the power of distributed genius. What's distributed genius? Well, it's the idea that competition can't beat collaboration. It's thousands of minds from around the world working for a common purpose. If it weren't for distributed genius, we wouldn't have Linux. And Linux powers the internet, Google, Facebook, your Android phone. Linux is a core building block of the information age, and collaboration is at the core of Linux. So we at the Linux Foundation started thinking, what if we took the collaborative blueprint at the heart of Linux and helped other people adapt it to solve the world's biggest problems? What if you could harness the power of distributed genius for your project? The Linux Foundation has developed principles, practices and services to support collaboration from development to infrastructure to spreading new ideas around the world.